Ó, oh, amiga. Ó, oh, amiga. Ai! Não, só agora porque você tá falando alguma que já estamos aqui. Voltando com um jogo de terror, Daylight. Eu vou. Quero logo zerar esse jogo, né? Pra mim ficar livre dele. eu lembro. Não lembro o que a gente tinha que fazer. Mas. Eu não posso superado. Puta, a gente chegou no esgoto, pode crer. Começou. chamo uma. Vamos. Eu vim aqui embaixo pelos túneis para investigar o que estava acontecendo. Ah. Tá, ela quer fugir. Então a pessoa que estava escrevendo as cartinhas queria fugir. Opa! Mais uma. Eu me sinto estranho mantendo esse diário. Mas é um dos documentos que vai lembrar a gente pra tudo, tá? Eu não tô muito afim na história, gente. Sei lá, tem que ler. É em inglês. Tem um capeta tá querendo me comer. Ai, pedi saída. Vamos pra cá. Qual que é o start? E porque começou a. gente Ô amiga Ô, Amiga Ai, ai caralho Oi Please God make it stop Eu sei amigo, eu também quero. É, falar é fácil, né, cara do telefone? Vem aqui então peitar. Ah, mano, é muito sim sair desse mapa. Ó a música. Ah, ela vai me comer, ela vai me encoxar, ela vai me estuprar. Ah, ela vai me comer, ela vai me encoxar, ela vai me estuprar. Cude! é a sala de saída. Eu ouvi ela correr, gente. Eu juro pra vocês. E calma aí, amiga, não grita. Calma, amiga, eu falei pra você não gritar. Aí ela. Saia, Satanás. Você não é bem-vindo aqui. Saia, satã Ih, gente, eu não sei mais pra onde é pra ir Aqui não tem caminho Ali Liberdade Falta só mais um Cadê ela quer me encoxar? Achei a última. Agora a gente vai ter que voltar lá para a luz pegar o nosso negócio. Sai, quem em nome de Jesus. Sai Satan. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai amiga, sala da Macumba. Tá, eu só tenho que conseguir prestar atenção naquele mapa, porque aquele mapa é muito ruim. Ai, meu Deus. É aqui. O que... O que é isso? Memórias. Eu no esgoto, tá fugindo o boneco verdade. Não diga que não seja verdade não pode ser eles nunca perdoaram eles nunca sai daí amiga parece que esse boneco tem uma memória muito forte para personagem Ali Saída Escapamos. Yes. But these tá. goals allowed for delicate work. fábrica, vamos ver. Nós achamos ele. Tá, ele tava tá meio, ele tava tá estranho com alguma coisa. Do jeito que os guardas estavam tratando ele eu, eu... Se preciso algum código 1313, 13. tá? Não posso esquecer, gente Se aparecer algum código aqui é 1313 13. Gente, vamos lá 1313 13. <risos> Vai se fuder, caralho. Tá achando que é quem aquela caixa? Uh. Vou me matar isso. Ô oh, amiga. Mano, era aí, tá, amiga? Tá achando que, é, que é, ela é recalcada, por isso que ela não, quer me matar ela, sou... Sei lá pode ser mil e uma coisas, então a foto dela, tá bom, cara. Isso foi muito útil. Tá de sua parte, tá? Isso aqui não parece estar tá funcionando ainda. pra cá então. E não tem nada. Hum. Será que aqui eu tenho que mexer em alguma dessas máquinas? Não, não é pra cá. Então deve dando a volta. Não, ué. Ah, aqui. Vou no caminho da luz, tá, gente? Porque aqui tem um brilhinho a mais, então... É, não tem nada. Que isso? Gente, eu tô na praia Nossa, então aquele hospital que eu tava... Nossa senhora, não era um hospital não É uma tortura Bom, então pelo que a gente entendeu do jeito que eu estou, que eu estou sabendo a história Essas memórias podem ser daquela mulher que tá tentando me matar, tá? Pode ser que tudo isso é só um sonho representativo que nós temos aqui nada ah tá aqui eu tenho que gira que é isso hum. achei um flare ah tá eu vou ter que desperdiçar um flare meu nossa senhora isso aqui é ela Devolve meu flare, pelo amor de Deus. É isso, é, eu vou. Isso aí, vamos porra, cara. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. <risos> Ah tá, aí a, ah, aquela mulher provavelmente foi, deve ter sido tentado se matar lá no esgoto. Ah, gente, por favor, alguém que assiste meu canal, se souber a história, me explica, tá? Porque eu, eu realmente não tô, tipo, muito inspirado pra ficar lendo inglês, que eu já. Meu inglês já não é tão bom. Aí ainda mais, o jogo é baseado em texto. Vixi. Acho que a partir daqui começa a brincadeira. Não, não começa não. Não. É, agora vai começar. Não, não vai começar agora. Vai começar a brincadeira do medo. Vai começar aqui, achei uma, uma cartinha Isso aqui é pra falar do incidente hum. Interessante que eu não li eu Tô pegando as cartinhas aí, se alguém quiser ler, tá? Pausa aí o vídeo Que eu não... Hum. Começou Puta que pariu É Slender não, não pode ser Eu não sei isso aqui Eu já sei que o Flare vai Sai amiga Amiga ah, Ela tava aqui Amiga Ai, amiga tá aqui tentando me encochar, gente, pelo amor de Deus. <tos> calma, Fia, calma. Eu não te queimei não. Life is but a butterfly's dream. Ué, queima no inferno, piranha. Ela está num lugar escuro tô tentando me empurrar ou me puxar, sei lá. Look around own ground. Achei. Eu vou ter que usar o Flare aqui Ah, tá, aqui é a casa da... Tá, aqui é a casa da Macumba, já desculpa Ô oh, puta Gente, não é possível que não tenha nada aqui Aqui... Eu já sei onde deve ter um. Sai, piranha! Já sei onde tem um, gente. Que é o último, provavelmente. Ai! E ainda tão longe Vai ah, é falar essa, essas porra pra outra pessoa, tá? Gente, eu não sei onde é que tá Almost out of the now. gente, eu não sei onde é que é. Achei, achei, achei. Com cuidado. Vamos até lá. A gente pega e corre. Corre como se não tivesse amanhã. O aqui. Ah, nossa que boneca bonita. Não tinha escapatório, isso? até os ricos. Então ela falou que, tipo, uma coisa que pode ter acontecido tem a ver com incêndio Talvez o lugar possa ter sido incendiado e aí muita gente morreu Sei lá, mano, é o que eu tô compreendendo aqui Tá bom, cair não é uma coisa muito legal Oita porra vamos quer dizer cair aí no turbo <risos> Yep ai GG de minha que isso Vai se fuder, Piandinha besta. Olha hum. lá. Ó. Ah, olha lá. Ó. Isso aqui tá tudo queimado. Então talvez ela está, estivesse nesse hospício, sei lá, nesse hospital. Até que tudo pegou fogo. Oh. Hello. Hello, team. Let's begin. You remember, don't you? Your poor mother, screaming in pain, gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. <gasps> You said I loved you, Sarah She. sei que é uma doença. Corpo A luz! Oh my god. Gente, pelo que eu entendi. É, é, ou aquela mulher era eu. Me assombrando, era tipo, meus bagulhos. Ou talvez era minha mãe. Porque pelo que eu entendi. A mãe salvou ela. E aí, tipo, aquilo poderia ser a imagem da minha mãe queimando e tipo. Não que ela tentasse me matar, mas que, tipo, corrompisse minha memória. Sei lá, velho. Mas muito bom o jogo, hein, gente. Na moral, ó. Calma. Realmente, ele merece palma. O que, que eu liberei? É. Nada. Bom, então é isso, né, gente? Nós acabamos mais o um jogo de terror. Ah! <risos> Espero que tenham tenha gostado desse, desse jogo. Gostei bastante. Bem curto também. Ele foi bem divertido. Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Compartilhem, porque quando vocês compartilham mais pessoas vão começar a gostar do meu canal. Provavelmente, ou odiar, né? Sei lá. Não sai, depende da gosta das pessoas. É, mais, Mas é isso. Então, gente, até o próximo vídeo. Falou.